Olá aluno, bem vindo ao vídeo tutorial sobre UML, do curso técnico em informática da matéria de análise de sistemas. Meu nome é Igor Carlos Pulini e nós vamos falar um pouco sobre o UML. Inicialmente vamos falar um pouco do histórico da UML. Né? É, em 1970 1980 surgiram as linguagens de modelagem orientada a objeto. Nesse período, a gente tínhamos aí algumas linguagens de modelagem, a gente pode destacar algumas 10 linguagens que existiam no período, mas só que entre 1989 e 1994 chegou a existir mais de 50 métodos de modelagem. Então havia uma, um, uma dificuldade inicial por parte dos desenvolvedores devido à diversidade de métodos, visto que não atendiam completamente as suas necessidades. Além de não atender, e esses métodos não havia um consenso geral sobre quais os métodos utilizarem como que funcionava a ligação entre eles. Né? Não, não se tinha um consenso. É, desses métodos destacavam-se algumas linguagens, como a do Butch, o OSE né, de, de Jacobson, o AMT de hum, Humboldt. Né? É, a OML foi uma tentativa de unificar essas notações desses três métodos. Foi concebido por esses profissionais. A ideia era produzir um padrão com os melhores práticas adotadas pela indústria, levando mais desenvolvedores a modelar os seus sistemas de software antes de construí-los. Né? É, é, perder aquele costume de sentar no computador e já começar a programar. Né? É, usando as técnicas orientadas ao objeto, criaram-se as linguagens que iriam desde o conceito até. O sistema executável, né? do início, desde o levantamento de requisito até a própria execução do sistema. É importante também destacar sobre essa parte de modelagem que, que tem algumas estatísticas que dizem que a cada hora que a gente trabalha no projeto, que a gente trabalha a parte de análise e projeto de um sistema, a gente se chega a ganhar 10 horas de no desenvolvimento, ou seja, a gente consegue fazer previsões de, de determinados problemas que aconteceriam durante o, o, a programação, durante o desenvolvimento dos sistemas e antecipar e tratar esses problemas, então a gente chega a ter a cada hora de análise de projeto ganha 10 horas no desenvolvimento, então a gente botar isso no papel é um tempo considerável. Bem, é, o, o, o, os três profissionais aí que juntaram para fazer a ML são esses três caras A gente tem aí o James Rumbaldi né, da OMT que tinha o método OMT que na época tinha esses dois livros aí em destaque A gente tinha o Boot, que tinha esse livro aí que também é um dos mais famosos né, de, dos três e o Ivar Jacobson né que tinha o modelo Ose né que também o livro dele da época está em destaque né é, em 1996 esses três caras se juntou na Rational Software né e lançou a primeira versão participando os três em conjuntos da OML que é a versão 1.9 0.9 é, um histórico mais detalhado da OML a gente tem que em 1994 né, a criação da UML iniciou-se oficialmente quando Rombaldi e o Boot né, se juntaram na Rational. Em 1995, o Jacobson associou-se né, à Rational, e em 1996 já teve o lançamento da versão 0.9 da UML, que teve a participação dos três. Em 1997, teve o lançamento da versão 1.0 da UML. Né, que teve como participação um consórcio de empresas que que que constituíam, né, que participavam software, né, a Digital, a a a Rempac, né, que era a antiga HP, HP, né, a atual HP, a iLogic, a Interlicop, a IBM, a Compucom, a MCI System House, a Microsoft a Oracle e a Texas Instruments e a Unisys. Né? Em 1997, a OMG adotou o OML como linguagem oficial. Em 1998 foi lançada a versão 1.3, em 2001 a 1.5, 2003 a 2.0 e recentemente em 2009 foi lançada a versão 2.2. Como a gente pode ver, o OML vem tendo uma evolução. É, ela vem te, melhorando cada vez mais os seus diagramas e amadurecendo cada vez mais como uma linguagem padrão para o modelagem de, de software. Né? Bem, a UML, que significa Unified Model, Linguagem ou Linguagem de Modelagem Unificada, porque unificou os três métodos daqueles três profissionais, é uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projeto de software não é um processo de desenvolvimento de software, é independente tanto da linguagem quanto do processo é interessante a gente, a gente falar aí que a gente tem várias ferramentas de de modelagem para a gente fazer modelagem do, do software UML e algumas ferramentas elas proporcionam é, é, é, recurso de exportar os dados para a própria linguagem, ou seja, gerar o código fonte inicial para o programador programar então, Após o término da modelagem das classes, né, ela permite você escolher qual linguagem que você vai programar e a partir desse momento ele gera o, o código da criação das classes né, com, com a definição das classes, os atributos e os métodos que a classe vai, vai contemplar. Então a gente vê que na verdade é independente da linguagem ela permite uma melhor compreensão do sistema ser construído. Né? Com certa antecedência, a gente consegue prever né? determinados problemas que irão surgir mais à frente. Bem, dos diagramas UML, a gente pode dividir em duas partes, que são os diagramas estruturais e os comportamentais. O, os estruturais, eles definem a estrutura do sistema, os serviços que eles vão, vão, vão Vão, vão possuir e a própria estrutura física do, do, do, do, do sistema e os comportamentais eles dizem mais em relação à a, a, a execução do sistema, entendeu? E qual, qual é a dinâmica que o sistema vai funcionar. É, os estruturais também são chamados de estáticos, né? e porque ele vê uma visão estática do sistema, ele promove os serviços que o sistema vai poder disponibilizar. E o comportamental ele é o dinâmico, né? Essas são as partes que podem ser alteradas e como elas são alteradas dentro do sistema. Bem, dos diagramas estruturais, a gente tem o diagrama de classe, de componentes, a estrutura composta, diagrama de objetos, de artefatos e de implantação. Já os comportamentais, nós temos aí os casos de uso, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, gráfico de estado e de atividades. Bem, agora o, o, o que nós vamos fazer vai ser detalhar cada um desses diagramas né? e ver a finalidade da construção para cada um deles, né? ver o motivo de cada um desses diagramas. Primeiramente vamos ver o diagrama de classes. Né? No diagrama de classes ele mostra um conjunto de classes e seus relacionamentos. Descreve uma visão estática do projeto de objetos. Então a gente tem que, como definição, né, a gente representa um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos e comportamento. Esse diagrama de classe, a gente pode, pode dizer que são um conjunto das classes de um determinado objeto, que fazem a mesma coisa, possuem as mesmas características, né, os mesmos serviços. E como a gente pode ver aqui também, nós temos assim, um desenho do padrão da classe, né, onde Aqui em cima na parte superior Nós podemos ver O nome da classe, os atributos né, Que são as características Do objeto E os serviços que ele vai prestar Que são os métodos né? E essa relação é a ligação Que vai existir entre uma classe e outra Que a gente vai ver mais à frente Bem A gente tem aqui Uma descrição mais detalhada da classe Onde a gente vai ter o nome da classe e os atributos. Os atributos a gente tem que definir para cada um deles. Né? A visibilidade que vai dizer se o atributo ele pode ser acessado por outras classes e como ele é acessado. Essa visibilidade já pode ser público, privado, protegido ou, ou de pacote, né? dependendo do, da modelagem. A gente vai ter o um nome do atributo, o tipo do dado. Né? que a gente vai dizer se ele é uma string, se ele é uma data, se ele é um inteiro, se ele é um booleano, a multiplicidade, essa multiplicidade ele vai dizer quantos atributos deste eu vou ter nessa classe nesse objeto, né? Então podemos dar um exemplo aí, por exemplo, numa conta que pode ter três clientes, então eu posso ter um atributo cliente que vai ser 3, né? Pode ser o atributo 1, dois e 3, então ele vai ser multivalorado. A gente tem também aí o, o valor inicial do atributo, né? Que a gente pode definir na, na classe, seria o valor inicial que o atributo vai, vai ter início. Por exemplo, se um atributo de, de, de, de, de saldo, por exemplo, de uma conta que pode iniciar com valor zero, posso declarar o valor inicial dele é 0 né, e a partir dos depósitos que pode ter a gente vai alterar esse valor inicial nesse né, valor do atributo é, a operação né é, quais os dados que na verdade são serviços quais os dados que a gente vai ter de cada uma operação vai ter o nome né idêntico ao atributo a gente vai ter a visibilidade que vai ser os mesmos atributos que de visibilidade, que vão ser público, privado, protector, ou package, e os parâmetros né, que, que vai ter, vai ter da, da, desse, dessa operação, né, desse método, que são os parâmetros de entrada. Ainda a gente pode também dizer que é importante destacar o retorno, né, que dependendo do método que a gente tiver, a gente pode também ter uma descrição do retorno que ele vai ter. A associação, a gente tem um nome, né? quando a gente vai ter uma associação entre duas classes A multiplicidade é a navegação, onde a multiplicidade é quantos objetos de uma classe eu tenho dentro do, dos objetos da outra classe E a navegação é a direção que você vai poder ter, né? se uma classe pode acessar a outra né? E qual é a direção, se somente a classe de um lado pode acessar a classe do outro lado A gente vai ver isso mais em detalhes na frente aqui, mais à frente Bem, dos tipos de relações que a gente pode ter dentro da classe Nós temos a associação, a herança, a dependência, a agregação e composição é, Dentre esses relacionamentos a gente sabe que a associação É quando a classe A, digamos, está associada com a classe B Quando A tem um atributo de B Então quando a gente tem um relacionamento onde a classe A vai estar de um lado e a classe B de outro lado, é quando A possui um atributo de B, né? ou até mesmo B possui um atributo de A, se não tiver direcionamento. É, a herança, nós temos que a classe A, que vai estar do, do lado esquerdo, né, ele herda as características da classe B, que iria estar do lado direito. É, dependência. né? É, a classe A depende de B, quando A tem um importe de B Essa dependência ela serve quando uma classe ela Usa serviços de outra Então, por exemplo, se a gente tem algumas funções de cálculo Ou se a gente tem alguns métodos Algumas classes que a gente utiliza de uma, de uma classe Nós temos que usar é, essa simbologia Para determinar a dependência né? Isso significa que quando eu altero um objeto em um, um, um, uma classe ele pode influenciar também na outra classe a agregação significa que a classe A ela, ela é um atributo da classe B né? e o ciclo de vida de A não está relacionado a B isso significa o que? Né? que se a gente tem uma classe A que vai estar do lado esquerdo e uma classe B que a classe A Ela é um atributo da classe B Mas só que a classe A Ela não é criada dentro da classe B Ela é criada fora E ela é, é, é agregada à classe B Então assim, se por um acaso Eu destruir a classe B né, Dar um dispose Ou no caso de Java A gente sair a referência não, não tem mais uma referência direta Aquela classe e o coletor de lixo for pegar ele é, A classe B vai continuar existindo independente da classe A Bem, já a composição é, A classe A é um atributo da classe B E o ciclo de vida de A está ligado a B Quer dizer o que? No construtor da classe B eu crio o objeto da classe A Então logicamente quando eu destruir a classe B automaticamente eu vou estar destruindo a classe A. Então, o ciclo de vida de um está relacionado ao ciclo de vida do outro. Ok? Aqui a gente pode ver um, um diagrama de classe, né? É, a gente vê algum, algum, algumas ligações. Como a gente pode ver aqui, a gente tem a multiplicidade, a, o nome do relacionamento. A gente tem um relacionamento de herança, a gente tem um, um relacionamento de composição aqui, né? Entendeu? onde uma agenda é composta por vários horários a gente tem um serviço que a gente tem uma herança para limpeza e restauração e um exame e, e, e o diagrama de classe é formulado por essas ligações né? onde a gente é, é, levanta quais são as classes, os serviços que elas vão ter que são esses abaixo, os atributos e o nome da classe conforme a gente tinha definido anteriormente Bem, agora a gente vai falar do diagrama de componentes, né? O diagrama de componentes, ele mostra as partes internas, né? os conectores e as portas que implementam um componente Ele captura a estrutura física da implementação, construindo como parte da especificação da arquitetura O objetivo é organizar o código-fonte, construir uma relays executável e especificar uma base de dados física por exemplo a gente tem aí as simbologias utilizadas onde primeiro a gente tem um, um executável que é um componente que pode ser executado num nó a gente tem uma livraria né uma biblioteca estática ou dinâmica a gente tem um, um, uma simbologia aqui da base de dados né a gente tem um objeto tabela, a gente tem um objeto arquivo, né, que contém um código fonte ou dados, e a gente tem um documento genérico. E como a gente pode ver que a gente tem um, um diagrama de componente já estruturado, né, com o executável no centro, né? E as ligações que a gente tem aqui com os bancos de dados, com os arquivos DLL, INI e de help A gente vai falar agora do diagrama de estrutura composta. Né? Ele é utilizado para modelar as colaborações. Uma colaboração descreve uma visão de um conjunto de entidades cooperativas e interpretadas por instâncias que cooperam entre si para executar uma operação específica. Né? Então a gente vê aí um, um processo de instalação Onde a gente tem a aplicação, o computador e uma impressora né? interligando. Né? A gente tem agora o diagrama de objetos. O diagrama de objetos ele mostra uma fotografia do sistema orientado a objetos em execução. Em um dado momento. Bem, a gente pode ver um exemplo do modelo de, do diagrama de objetos o interessante é, assim ele é bem parecido com o diagrama de classes a diferença é que ele mostra é, é, é os dados dos objetos né por exemplo eu tenho aqui o Pablo que é um cliente e o nome é Pablo F Barros idade 20 anos o CPF diferentemente do diagrama de classe ele mostra os dados especificamente de um objeto né ele ele não não, não descreve simplesmente a característica de todo aquele conjunto de objetos que a classe descreve. Ele descreve exatamente um objeto. Bem, vamos falar agora sobre o diagrama de artefatos. O diagrama de artefatos mostra a organização e as dependências existentes entre um conjunto de artefatos. Né? Onde a gente pode ver o exemplo de uma ligação né? entre o, o, os arquivos DLLs, né? com o caminho e com. Com, com, com os outros artefatos. O diagrama de implantação ele é o diagrama com a visão mais física da UML. Esse diagrama ele enfoca a questão da organização da arquitetura física sobre a qual o software está implantado e executado em termos de hardware. Além de definir como as máquinas estarão conectadas e através de quais protocolos de comunicação e transmissão de informa transmitirão as informações né? a gente tem aí um, um nó né? que é um componente básico de um diagrama de implantação e um nó pode representar um item de hardware ou um ambiente de execução né? a gente tem o um exemplo aí da consulta web a gente vê aí um diagrama de implantação onde a gente tem aí o, o servidor de acesso, um servidor de banco de dados, outro servidor de banco de dados de backup, a gente tem um terminal de consulta, né? E, e a gente tem aí o serviço de consulta web. A gente tem, a, é interessante também que é, é destacar que a gente vê as multiplicidades, né? Entre esses componentes, né? Onde uma aplicação um application serve aqui um servidor de acesso. A gente pode ter zero ou vários, né? Terminais de consulta é interessante. E aqui a gente tem a estrutura propriamente física, né? Digamos, digamos assim, né? Como que são ligados? A gente tem aqui a multiplicidade, né? De um servidor de aplicação com vários terminais, um servidor de banco de dados, uma antena e a conexão com o mobile. Isso é interessante porque a gente vê como que é dividido a estrutura física do sistema, né? Bem, vamos passar agora para os diagramas comportamentais e vou falar sobre o diagrama de caso de uso. Né? É, a definição dele é que um caso de uso especifica um comportamento de um sistema segundo uma perspectiva externa e é uma descrição de um conjunto de sequência de ações realizada pelo sistema para produzir um resultado de valor observável por um ator como a gente pode ver é um conjunto de processos que é feito que a gente pode detalhar como uma interação com o sistema é uma interação que tem o início, o start, o meio que vai ser a execução, como é feita essa troca de mensagens e um fim que vai determinar qual é o estágio final bem a gente tem aí que o caso de uso representa o que o usuário pode fazer no sistema são independentes do método de análise seja orientado a objeto ou estruturado isso é muito interessante né porque é, o fato dele ser independente ele é uma ferramenta para você conseguir determinar o que o sistema tem que fazer, quais são os retornos que ele tem que dar para o usuário e como que é feita a interação em termos de usuário, quais usuários que interagem com o sistema e como que é feita a interação é uma interação típica entre o sistema um ator humano, um ator sistema ou dispositivo é interessante porque essas interações não, não só são em termos de usuário acessando o sistema, mas pode ser uma interação que o sistema faz com um dispositivo, seja ele uma impressora, um equipamento, né, dentro de uma empresa ou até mesmo com outro sistema, né, que, por exemplo, a gente tem um sistema dentro de uma empresa que comunica com o sistema bancário e assim por diante, né, e, e aqui no próximo item a gente fala que o conjunto de todos os casos de uso é, deve representar tudo que o sistema pode fazer, então quando a gente tiver o, o, o, o diagrama de casos de uso completo ele vai descrever tudo que o sistema vai fazer e todas as interações que ele vai ter. É interessante essa imagem, que ela descreve bem a importância do caso de uso. A gente tem aqui a listação de requisitos, onde a gente faz entrevista, questionários, observações análise do documento, protótipo e outros aí a gente faz a modelagem dos casos de uso, onde a gente vê os atores, né? que são as pessoas que interagem com sistemas a gente tem os casos de usos os diagramas, descrições, associações e a gente tem a análise do sistema, então como a gente pode ver ele é a ligação entre a etapa de requisitos e a análise do sistema propriamente dito né? Ele ele também é o único diagrama que normalmente a gente leva para o usuário e mostra para ele, a gente não vai levar um diagrama de classe para o usuário né? para o usuário validar, mas o diagrama de caso de uso ele serve para tirar as dúvidas do usuário, a gente normalmente leva ele lá para a empresa que a gente está desenvolvendo o software e mostra para o usuário e fala, olha usuário, é isso que você precisa, são essas interações que você tem com o sistema né? É, é, ele, ele faz essa ligação entre essas etapas aí de licitação de requisitos Vamos né? lá, a gente tem aqui uma ligação entre os casos de uso A gente pode ver que a gente tem dois atores O ator ele, ele representa na verdade a interação né? Um ator ele pode ser, como a gente descreveu acima Um, um usuário do sistema, um, um equipamento ou até mesmo outro sistema e a gente tem aí uma ligação com o caso de o zoom, com o ator 1 e o 2, quer dizer que aquela função do sistema pode ser executada por esses dois atores, né? A gente vai ter diversos exemplos em sistemas que a gente vai ter uma mesma função desempenhada, seja por um vendedor, um gerente, né, que vai ter as suas especificações do que ele vai poder fazer e vai ter algumas especificações que vai ser compartilhada que vários atores podem estar fazendo por exemplo efetuar a venda o gerente pode efetuar a venda ou um vendedor também pode efetuar uma venda e a gente tem aqui os casos de uso que especificamente cada ator pode fazer exatamente ele só ele pode fazer né Aqui a gente tem uma interação onde a gente tem um usuário cliente lidando com um caso de uso e esse caso de uso ele liga com outro sistema que seria o sistema bancário, né? então a gente tem uma comunicação com o um cliente com o caso de uso e o caso de uso se comunica com o sistema bancário, né? é bem interessante também essa interação. Vamos falar um pouco agora do diagrama de sequência. Né? O diagrama de sequência ele representa a sequência de mensagens passadas entre os objetos num programa de computador. Um diagrama de sequência descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo. Ele registra o comportamento de um caso de uso com os objetos e as mensagens passadas entre os casos de uso. É, entre eles, né, dentro de um caso de uso. Então assim, é interessante porque, digamos assim, lá na etapa de, de levantamento dos casos de uso, a gente descreve um caso de uso cadastrar usuário, ou cadastrar cliente. E, e no diagrama de sequência, no diagrama de classe, a gente vai detalhar quais são as classes e o que elas fazem. Já no diagrama de sequência, a gente vai pegar aquelas classes que a gente levantou no diagrama de classe, utilizando o caso de uso né, lógico e vai descrever como que funciona a sequência de mensagens que são trocadas entre essas classes para que aquele caso de uso específico de cadastrar um usuário um cliente, um fornecedor ele vai, pra, quais são as sequências das mensagens para executar aquele caso de uso, quer dizer, em que momento que eu inicio o cadastro, qual é o método de qual classe que eu executo para iniciar o processo de cadastro de um cliente é, após executar aquele método, qual outro método vai ser executado de qual classe, né? Então, é no diagrama de sequência que a gente vê é, esses dados, né? Então, como a gente pode ver aí, a gente tem aqui a classe, né? A gente tem o objeto e a gente tem aqui o ator que interage. Esse fluxo, ele significa o, o, o, o fluxo temporal, né? É, é, é, qual é a sequência de execução? Sempre vai ser de cima para baixo, né? As mensagens que são executadas antes sempre vão estar mais em cima e as, a, as posteriores mais abaixo. Aqui a gente tem a mensagem, né? Que vai ser o método executado pelo ator, né? Nessa classe. Logo em seguida a gente tem um outro método que essa classe chama desse outro, desse objeto. Como a gente pode ver, a gente tem uma condição aqui. Quer dizer, esse método só vai ser executado nessa, nesse objeto aqui Caso essa condição seja verdadeira Então a gente pode especificar uma condição para aquela, aquela mensagem prosseguir E sempre cada execução a gente sempre vai ter um retorno né? Independente que a gente tenha um valor retornado do método A gente sempre vai ter um retorno é, A gente pode ver aqui também né, um marcador de interação que diz que essa mensagem ela pode ser enviada para mais de um objeto desse cara, né? Isso significa o asterisco, o retorno. E a gente tem aqui também o escopo, né? Esse escopo é interessante que é o tempo de vida dessa classe ou desse objeto que vai estar acima, né? É o tempo que ele se de vida dele de execução, né, do objeto. Vamos lá. É, descrevendo melhor, a gente tem aqui o ator, né? que é o cara que interage com a aplicação, com a interface A mensagem, né? a gente tem aqui o objeto cliente, que é onde ele faz a obtenção dos dados, o retorno A confirmação da exclusão, o retorno do, do usuário dizendo que sim ou não é, Ele faz uma pergunta para o cliente se possui o nome fiscal, se for verdadeiro ou falso então, ele faz aqui a destruição, né? que a gente pode ver com esse x aqui, que representa a expulsão do usuário, e o retorno e a finalização do diagrama de sequência. Né? Como a gente pode ver, lá no diagrama de classe, igual eu falei anteriormente, a gente especifica quais as classes e os métodos. Mas a gente não sabe lá, não dá para a gente ter uma noção, qual é a sequência da execução dos métodos para fazer um determinado caso de uso, né? Nesse caso aqui, é um caso de uso de exclusão de cliente. Ok? Vamos lá. A gente tem aqui uma um processo também de criação de um cliente, onde o, o usuário ele passa os dados para se cadastrar um, um novo cliente, dentre eles o nome, endereço, o telefone para a aplicação, e a aplicação chama o método create, né? De um novo objeto. Que a gente pode ver que ele fica um pouco mais abaixo desse cara aqui em cima, né? Da aplicação, ele fica um pouco mais abaixo. O retorno do objeto criado aqui a gente pode ver uma representação de um fluxo, né? Quer dizer o que é né? que o ator ele entra quando ele inicia, ele manda uma mensagem para cá, e enquanto essa condição acontecer, esse loop vai continuar executando. sendo que a gente tem a classe A aqui. Que vai receber a mensagem 0 a mensagem 1 um, enquanto tiver é, é, essa condição ele vai continuar nesse loop né esse quadrado aqui em volta ele vai representar justamente esse essa condição aqui acima né bem vamos ver o diagrama de comunicação agora né o diagrama de comunicação que era conhecido como diagrama de colaboração na até a versão 1.5 do OML, tendo o seu nome modificado para diagrama de comunicação a partir da versão 2.0. As informações mostradas no diagrama de comunicação são com frequência as mesmas apresentadas no diagrama de sequência, porém com um enfoque diferente, visto que esse diagrama não se preocupa com a temporalidade do processo, concentrando-se com os objetos que estão vinculados, né? como que os objetos estão vinculados e quais as mensagens trocadas entre si durante o processo é o diagrama de comunicação o tempo não é mais representado por linhas verticais mas sim através de uma numeração que pode ser de duas formas né que vai ser 123 ou 1.1.2 1.2.1 né é um outro detalhe interessante é se a ênfase do diagrama for o decorrer do tempo, é melhor escolher o diagrama de sequência. Mas se a ênfase for no contexto do sistema, é melhor dar prioridade ao diagrama de colaboração. Bem, aqui a gente pode dar um exemplo né, do diagrama de comunicação, onde a gente tem a mensagem zero sendo executada, né, a mensagem inicial, aqui a classe, e como a gente pode ver, a gente tem aqui a sequência. Ó, a mensagem foi executada primeiramente essa, depois a gente tem essa mensagem sendo executada, né? Depois essa mensagem executada e depois essa daqui. Em seguida essa mensagem aqui vai ser executada. Então a gente tem a sequência é, é sendo descrita por um número, né? Que vai descrever qual é a sequência da execução em vez do, do, do, do diagrama de sequência que dá uma ênfase ao tempo de execução em cada uma, né? aqui a gente vê na verdade cada objeto quais as mensagens que ele troca um com o outro e com ele mesmo Bem, agora vamos falar sobre o diagrama de gráfico de estados né? esse diagrama é construído para uma única classe ele mostra o comportamento do objeto dessa classe ao longo do tempo os estados que ele pode passar os eventos que alteram o estado e as características de cada estado. Bem, aqui a gente tem um exemplo desse diagrama. Né? É importante a gente destacar que o que, que, que acontece. Quando a gente fala em diagrama de estados, de gráfico de estados, a gente fala de um diagrama que vai detalhar como que uma classe específica do diagrama, ela, é, é, ela troca de estado, né? ela, ela modifica os seus atributos, Passando de um estágio para o outro Normalmente a gente escolhe é, Alguma classe Que tenha alguns processos específicos Que tenham que ser detalhados No nosso caso aí, A gente escolheu um caso De, uma, de um pedido né? Que o pedido, o estado inicial dele Que a gente, no diagrama de estado É representado por essa bolinha E todo o diagrama vai ter Essa bolinha preta iniciando é, é importante a gente dizer que esse estado inicial representa o momento da criação do objeto Então a gente sabe que por exemplo é, Esse objeto ele vai ser setado no construtor né, quando ele for construído como pendente Logo após a gente tem o um método cancelar pedido Que vai fazer a transição né, para o estado de cancelado Ou eu posso ter o um método entregar pedido que vai colocar ele em entrega de entrega ele pode executar o método de devolver pedido ou atender pedido passando ele ou para o estado de devolvido ou atendido esse estado final é o estado final que o objeto chega após ele chegar num estado que ele não pode mais sair dele o que acontece se eu tivesse por exemplo uma opção aqui de de um método que transformasse o pedido de cancelado para pendente Eu não poderia ter essa seta ligando esse cara ao estágio final Porque em algum momento, esse estado pode voltar para pendente Os, os estados que estão ligados ao estado final São os estados que só tem seta chegando nele Quer dizer, é um estado que não sai mais dali Chegou naquele estado, ele não sai mais Quer dizer, eu posso também ter aqui, no caso, várias setas chegando ao estado e esse estado indo para o estado final. Mas se eu tiver uma seta, pelo menos, saindo desse estado para outro estado, eu não posso estar com ele ligado ao estado final, gente. Ok? Vamos lá. Ainda falando um pouco mais, né? a gente tem aí o estado inicial, então, representado por essa bolinha preta, e o estado final, representado por essa bolinha preta com uma, um círculo em volta, então estágio inicial e estágio final. É, a gente tem aqui o estado, que ele pode ter alguns dados, né, que, que, que ele pode estar executando uma atividade, a gente pode descrever que durante esse estado ele executa uma atividade, a gente pode ter na transição, a gente pode ter o evento, que é o nome do evento, a condição para esse evento acontecer. E a ação que vai acontecer após esse evento acontecer. Beleza? Bem. Para detalhar ainda mais. A gente tem aqui um exemplo. Ó, um estado inicial E1. Ao ser criado. O objeto da classe em questão. Encontra-se no estado E1. Bem. Nesse outra figura, nessa outra figura. A gente tem. Se o objeto estiver no estado E1. E. Ocorrer o evento E, se a condição C for verdadeira, que é essa condição aqui, né? ocorre a ação A e o objeto passa do para o estado E2, que é para o segundo estado. Aqui já a gente tem uma condição. Então, enquanto estiver no estado E1, o objeto realiza a atividade A, que é essa daqui. Ao terminar a atividade A, automaticamente ele muda para o estado E2. Ok? Vamos lá, então, agora falar do diagrama de atividades. No diagrama de atividades, a gente tem um diagrama de atividades, é, essencialmente, um gráfico de fluxo, mostrando o fluxo de controle de uma atividade para outra, e serão empregados para fazer a modelagem de aspectos dinâmicos do sistema. Enquanto os diagramas de sequência dão ênfase ao fluxo de controle de um objeto para outro, o diagrama de atividades dão ênfase ao fluxo de controle de uma atividade para outra. Bem, a gente vai poder ver isso melhor aqui no próprio diagrama, né? onde a gente tem aqui um estado inicial, a gente fala assim, solicitar devolução. Está vendo que a gente especifica até quem executa, isso é interessante, né? porque na verdade a gente não, não é um método ou um estado, né? na verdade a gente está falando qual é a atividade, ó. ele solicita uma devolução, ele recebe o número da devolução e envia o item, é, é, ele tem o um item devolvido, né? aqui ele tem o receber item, que é o estoque que faz isso, é, a gente tem aqui incluir item novamente no estoque, né? que também faz parte do estoque e a gente tem que acreditar na conta que é o estado final. Interessante que aqui a gente quem faz é a contabilidade. Esse diagrama, ele descreve a atividade, ele não descreve os objetos ou um objeto específico. Ele descreve a atividade e qual é a sequência das atividades. Dentro de cada uma dessas atividades, eu posso ter vários objetos interagindo. Mas ele descreve uma visão de quem vai executar aquela atividade, em que momento e como que elas se relacionam. Essa é a parte interessante do diagrama de atividades, né? Bem, vamos falar então do uso da OML, qual a importância da OML, né? É, a, a gente tem pesquisas na internet que mostram que cerca de 10 a 30% dos desenvolvedores utilizam o OML como ferramenta de modelagem de sistemas. É lógico que isso daí é, é, tem, tem, tem dados dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, e do Brasil, que seja, né? mas a gente teve aí uma declaração do do próprio boot né? Algum tempo atrás feito numa revista que ele acredita que cerca de 10% dos desenvolvedores utilizam ml em uma pesquisa que que foi feita que eu fiz um site de empregos é, digitando o ml é cerca de 1.200 vagas aqui no brasil exigiam ml e eu fiz uma pesquisa né de analistas trabalham com ML, e o salário que apareceu desses analistas, eles variavam em cerca de 4 a 5 mil reais. Né? É, nas universidades, o uso do ML está difundido, e os, esses futuros analistas irão cada vez mais adotar o ML como ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas. A tendência é que esses números aumentem muito. Né? Bem, como referência bibliográfica, de um ml eu recomendo esses três livros né que a gente tem aí análise e projeto de sistema de informação orientado a objeto a o ml o guia do usuário do próprio boot né que esse aqui é do boot do, um balde do jacobson que a gente falou bastante esse realmente é uma referência né um, um, é um, um guia mesmo e aqui a gente tem modelagem projeto baseados em objetos com ml2 esse livro também é muito bom vocês podem Comprar assim, sem medo. São três livros excelentes. É, bem, eu agradeço a todos que assistiram a aula. E eu desejo a todos bons estudos. E um grande abraço a todos.